Galera, tá viralizando um vídeo na internet do CSGO na engine Unreal 5, mano. A Dust2 numa engine muito mais moderna do que a Cersei, né? E eu vou reagir ao vídeo aqui junto com vocês. E também vou jogar a versão completa do jogo que eu consegui, mano. Se liga só, o cara tá ali na Dust2, ele manda uma bling e pimba. O que que aconteceu? O cara tá no CSGO do futuro. Parece a Cersei 3, né, mano? Nem parece a Cersei 2. E é basicamente essa engine aí, Unreal 5, mano. Que é utilizado em diversos outros jogos e tal. A gente vai analisar aqui. Olha a diferença, né, mano? Esse aqui agora é o Real 5, mano. O um efeito de luz muito louco, né? Esse aqui é o CSGO normal na Dust 2. E aí, ele basicamente recriou. Olha isso, velho. Olha esses efeitos de textura de luz. Vamos ver quando ele atirar a arma e tal, né? Ó, ó a luz, como é que muda, mano. Muito diferente do CSGO realmente. Olha isso, velho. E tá muito perfeito, né? Dá pra ver que a M4 tá idêntica. A M4 do CSGO, realmente. Olha, olha a luz. Do jogo, como é que tá outra Olha isso, velho, olha, dá até uma cegada Né, mano, você coloca a arma na frente da luz Assim, mas é muito diferente, cara Parece outro game, na verdade É outro game, né, não é o cs vamos ver a M4 Atirando, vamos ver no CSGO tudo certo Agora na Olha isso O efeito do fogo Da arma, mano Muito irado, velho Vamos jogar a Multiplayer, inclusive Mudar a bala No CSGO Da Unreal um 5 Se vocês quiserem Mais conteúdo aí A respeito disso Deixem nos comentários Eu vou deixar o link Do vídeo também Original Onde tem o link Do Discord Pra você poder fazer O download, né E óbvio Não é a Dust2 Perfeitinha, né Ele fez um remake aí Da Dust2 Igual tá escrito No título mesmo Dust2 Remake, né Parecido Tem vários aspectos Bem idênticos A Dust2 E algumas coisas que não estão tão perfeito, né? Mas a gente vai conferir na íntegra Eu achei irado, mano Só esse vídeo aí Que já tá batendo mais de meio milhão de visualizações, Eu já fiquei hypado Então vamos que vamos Parem, parem um O sacrifício por skins caríssimos Já não vale a pena Agora temos o K-Drop boa ah, ah, ah. K-Drop Skin caro é mais simples do que pensas e aí galera, entramos no CSGO, na Unreal 5 E liga isso daqui, maluco o Dragon entrou lá no, no CT, eu entrei aqui no TR, vou comprar uma K. Vamos primeiro explorar essa Dust 2 que o cara fez, né, mano? Olha isso daqui, velho. Mano, eu quero ver o sol, mano. Olha esse efeito do sol, meu irmão. Você tá maluco, velho. Ficou muito bom, M9, animaçãozinha perfeita. Vamos dar uma explorada no mapa, Dragon. Não tem tudo, né, mano? Não tem tudo. Eu acho que termina ali na, na varanda, né? Mas, mano, olha esse efeito do sol aqui, meu irmão. Você tá louco, velho. Pô, oh, isso aqui tá muito muito diferente. Tá meio pesado, não vou mentir, né, mano? Tá tudo no máximo aqui e tal. É meio pesado, velho. Parece a Destiny 2, né? Tipo assim, questão de tamanho, né? Escala e tal. É bem, bem real, né, velho? Olha a faca, mano. Dá pra inspecionar. Tá feliz, Nossa, né? velho. Olha isso, velho. Tipo, no trailer, ele bota ele bota a faca, a digo assim, na frente da luz, né, mano? Mas eu acho que a gente tá em um outro horário do dia aqui, né? Dá pra mexer nisso também. Aqui, ó. O raio de luz aqui, você tá vendo? Você bota cá na frente aqui, ele tira. Mano, você é louco, velho. Insano. Vamos ver Caraca, em outro momento do dia. Vamos ver, tipo, num sol diferente. Lá. Se liga, galera. Botei de noite aqui, mano. Eu não sei o que, que eu tô fazendo, né? Não sei mexer em nada aqui. Olha isso daqui. Caraca, velho. Vem cá nesse poste aqui, mano. Ah, tem poste aí também. É lá, imagina eu jogar um CS igual assim, irmão. Ô louco, vai correndo lá pra frente. Não dá nem pra dá nem para enxergar o boneco, velho louco, velho. Vou botar a dia aqui de novo. Mano, vamos jogar uma vez assim só pra ver como é que seria, velho. Compra aí uma... Compra uma M4 aí. Olha isso, não tô enxergando nada, velho. Eu não sei o que, que eu coloquei aqui na configuração do, do mapa que tá, tá tudo... Nossa, não tô vendo nada, velho. Não, vamos... <risos> Cacete... Não, esse daqui não dá certo não, velho Eu tinha botado as 16 horas, Vou botar as horas. Vamos botar as 10 horas, vamos botar as 10 horas Tá maneiro, tá maneiro Só de Deagle, só de Deagle, vai Mano, tá muito bem feito, velho Na moral, mano Ó o sol, ah não, ali é a lua What? Pera aí Ali é a lua, ali é o sol <risos> Não sei de nada, velho Vai, valendo, valendo, valendo Melhor de três Quem matar duas vezes, o outro ganha, vai Será que tem aquela animação da Deagle ficar rolando na mão? Acho que ele não fez ainda Mas tá muito perfeito, velho Eita a bala não vai exatamente onde é pra ir, né, mano? Sei lá. <risos> Tomou dano? Tomei. Tá, modificação. Opa! Uh, Tome! Quer ir uma de AK? Bora. casinha então. Depois a gente vai de M4. O coice, o coice da AK é forte, mano. Não é igualzinho o CS. Isso aí eu tenho que admitir, tá ligado? Mas tá muito massa, tá muito bem feito. Spawno troca. Você spawnou em outro lugar? Aham. Uh -huh. Onde? Na varanda. Vou pegar, vou pegar você. Ó, Mano, a, a escala é igualzinho do CS, velho. Vai, vou deixar você me matar pra ter mais um, vai ah! <risos> Bora, bora Última de M4, pra testar M4 Essa é a que fica mais irado Parece muito futurista, mano, com a M4 Assim, velho, olha, muito foda, mano Vai, sem medo, drago, sem medo Vem pra porrada, vem Tô chegando Você nasceu lá em cima na, na rampa, né? Aham, sim Nossa, <risos> errei tudo, velho Cadê tu, viado? Olha lá meu Deus do céu. É difícil, né, mano? As balas vai tudo errado. Parece que é COD. Não, COD não, Code. Parece Battlefield, mano, do jeito que as balas vão, não parece? Tipo, parece mais. Ai, cacete. Vai acabar minhas balas, mano. Não acertei uma ainda. Uhum. Ah, tome! De brado Vamos ver em outro clima, vamos ver nevando, mano Mano, o cara fez o um mapa nevando, velho Não tô entendendo nada, eu vou rushar, mano Olha isso, foda que o sol aqui nem, nem tem sol, né, na neve Olha isso, viado. Que isso, tô enxergando nada Meu Deus do céu, não tá nada com nada Meu Deus Mano, vamos jogar isso aqui depois com mais gente, velho Tome de brado Quero ver isso aqui chovendo agora Ô oh, mano, pior que a manguinha do CT é igualzinho, né, velho Tipo, a luva, o boneco, igualzinho, mano Caraca, velho, tá chovendo mesmo, mano Olha isso, mano, é chuva de raio, mano Agora fodeu Ah, mano, eu achei louco quando atira, tá ligado? Que faz um fogo na arma muito realista, mano Nossa, também <risos> Olha que irado, velho Na moral, e tem outro mapa também que ele criou, mano Que a gente vai ver daqui a pouco Mas vamos mais uma aqui valendo o melhor de três, vai De golzinha? De golzinha? Bora Olha isso, mano Eu achei de noite muito difícil de jogar, tá ligado? Mas um clima diferente assim é da hora, né, mano? Ah, tomou, hein? Tomou bala Olha o Red Glitch aqui, o coverzinho. Ai, cacete. Não! <risos> Perdi. Aí, galera, se liga. Ele também já fez o um mapa Alpe Lego, mano. Aquele mapazinho que a galera fica tirando um X1 no CS e tal, né, mano? Ainda não tem a WP na real, velho. A gente só tem a KM4 e a Desert Eagle. Acho que ele deve estar tá desenvolvendo a WP e tal. Mas, mano, olha que louco, velho. Parece a Cersei 3, tá ligado? Não parece Cersei 2 isso aqui, mano. Cadê tu, Dragon? Tá valendo. Você comprou a K? Comprei. Tô ouvindo você, hein. Tomou? Ah! Mano, olha aí. Quando tu troca de arma, fica um, um, um efeito tipo de, de, de sombra na, na, na arma, olha aí. Na ah, arma? A, Deixa eu ver. Na frente ao o, o amarelo. Deixa eu ver. Não tô vendo nada, não. não eu tô, tô louco. tô bêbado aqui. Ah! Filho da mãe! <risos> você tava falando pra eu olhar pra parede, só pra você me matar. Vamos round na faca? Vai, Vai só na faca Só na M9 Valendo vida ou morte Mas, mano, eu fiquei com vontade de jogar um, um sei lá, 2x2, 3x3 lá na Dust, tá ligado? Mano, deve ser muito bom Opa Ai. Tem diferença do botão esquerdo? Ah, tem Olha, ele fez até isso, mano oh, e Pior que é igualzinho mesmo, né, velho? Hã? O time e tá, tal, o delay, tipo Tomou facada que eu vi, hein Ah Morre, safado ah, eu falei, Bem no pescoço, degolado, degolado. Últimozinho de Digam nesse mapa aqui. Mas, mano, oh, no geral, eu achei esse projeto bem massa, velho. Eu vou deixar tudo aí na descrição. Achei bem feito, tá ligado? O cara veio por cima, mano. Ah lá. Ai. Olha aí, que safado. Nossa, eu vou arrancar tua cabeça agora. Porra, mano! Que... <risos> Na moral, galera, dá vontade de ficar jogando aqui o dia inteiro, mano, que é um jogo diferente e tal, né? Mas vamos deixar uma meta aí: 2 mil likes e a gente faz outro vídeo do CSGO da Unreal 5. Vai, só de Diggle pra terminar aí, vai, só de Digglezinho, só, só de Digglezinho, Dragon. Só de Digglezinho, é. vai. <risos> tá o corpo do cara caiu, velho. Olha, tudo bugado. Então é isso, guys. Não esquece de deixar o like. Mano, compartilha esse vídeo com seus amigos, que tá muito irado o CSGO na Real 5, mano. Vocês conseguem baixar aí. Vou deixar tudo na descrição, o Discord, do desenvolvedor. Se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!